E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui molecada e o negócio é o seguinte Galera, eu tô tentando arrumar meu microfone aí, se o som tiver estranho, ruim, me perdoe, comenta aí para que a gente possa melhorar Ah, e também segue-me no Instagram, é de graça, vai ficar aí na descrição, só você me seguir lá porque o que eu não posto aqui, eu posto lá. E é mais coisas de futebol e coisas da vida, né? Eu costumo falar do canal lá, lá não. Mas enfim, galera, eu estou aqui com o Lester. Vocês estão ligados que o Lester é um cara que sabe de tudo. Inclusive o Lester, ele dá indicações de que o Nico é, partiu, né? Se você pegar a missão, se eu não me engano... A primeira missão, a primeira raches do jogo, que é aquela que eles invadem a joalheria, o Lester meio que dá a entender ali que o. É, que o, o Nico é, partiu, que ele nunca mais ouviu falar do, do Nico, etc. O Lester é um cara muito é, sabido, hacker, o cara manja. E o negócio é o seguinte: eu vim aqui buscar informações, porque parece que o Lester sabe aonde está o nosso querido... CJ! Sim, moleque! Bom, não sei se vocês sabem, mas tem um easter egg... Na casa do Lester aqui, uma foto do CJ... Eu sempre quando eu venho aqui, eu, eu mostro... Deixa eu ver se... Sempre quando eu venho aqui, eu mostro essa foto... Onde é que tá? É pra cá? Acho que é... Ah, aqui, é aqui, ó... Eu sempre... Opa, peraí que eu apertei o botão errado... Eu sempre mostro esta fotinha aqui, ó. É... Do CJ ali, ó. Como se fosse um... Ó, aquele ali, ó. Eita, tá explodindo tudo ali, ó. você vir na casa do Lester e olhar ali, ó. O engraçado é que é bem difícil você entrar na casa do Lester se você não tiver mods, né, mano? Ou se você fizer um bug aí, ó. Mas ali, ó. Aquele ali é o CJ, cara. Até o muro com aquela santa. Relembrando é ali os... As gangues, né, hispânicas que, tem, que tinha nos Estados Unidos na época, né? Até tem ainda hoje, né? Em Los Angeles, Los Santos. Então ele, tá, ele me disse aqui que o, o, o CJ pode estar... Tá, é, pode ter... Vocês estão ligados que ele ficou muito rico, né? No GTA San Andreas. E... Pode ser que ele esteja... É, comprado uma ilha. Já imaginou, mano? Uma ilha e tá morando lá sossegadamente. Então a gente vai investigar. A gente quer encontrar ele... E é isso que a gente vai fazer. Bom, eu vou pegar um, um carro e ir até o pier. Pegar um barco e dar uma volta ali no, no mar ali de Los Santos. Pra ver se a gente vê alguma coisa parecida. Estamos aqui no pier. Seguinte, mano. Comenta aí, deixa nos comentários. Não esquece de deixar o seu like também. Se você gostaria que a Rockstar fizesse um remake. Não remasterizar. Um remake do GTA San Andreas. Do nosso querido... CJ, eu acho que ele é o personagem mais famoso aí do, do da saga GTA. É. Ou que tivesse um novo GTA. Caramba, quem tá me atirando aqui, mano? Os caras tão tirando onda. Cadê, cadê, cadê? Rapaz, será que tem alguma coisa a ver, mano? Ela do nada começa a me atacar. Tem um ali, tem um ali. Do nada os caras começam a me atacar. Oi? Tá ali, tá ali. Cara, eu não tô vendo a mira, véio. acredita? Vambora, galera. Deu uns, uns pipocos nesses caras. Ah, ele caiu ali, ó. Ele caiu ali. Cara, virar barca é muito ruim, né, mano? Olha isso. Vai, a gente tem que pegar ali. Caraca, o, o meu GTA tá, tá pesadaço, velho. Tá renderizando. Enfim, galera. Vamos dar uma volta ali no mar. Naquela região ali. Um... <coughs> Onde o Lester disse que... Possa ser que ele esteja lá. E... Vamos ver se a gente encontra uma ilha lá Ó, oh, eu, eu tô vendo um negócio lá na frente, mano Uns coqueiros Caraca, será que é ali, véi? Vamos lá, vamos seguir Nossa, mano Deixa eu ver onde eu tô É, mais ou menos onde eu marquei ali, cara Vamos lá, vamos lá, vamos chegar lá para ver. Bom, que tinha uma ilha que o Lester disse. Hein? Nossa, tem um tem um barco lá, velho. Muito distante de Los Santos, cara. Olha isso, não dá nem para ver mais a cidade. Nossa, tem um, um iate, mano. Vamos lá, vamos chegar, vamos chegar. Caraca, mano, olha isso, velho! Olha ele aí, galera! Nossa, tem uns caras ali, tem uns caras ali, tem uns caras ali, vamos chegar! Opa! Não, tira a arma, tira a arma! E aí, gente? É aqui que mora o CJ? Olha aí, mano. Os caras tudo, tudo armado. Ih, caramba. Os caras ali do, do, do... Da Grove é, Street Family ali, velho. É aqui, galera. Não acredito, mano. Caraca, olha aí. O cara tá morando. Olha a casa. E aí, é aqui que mora o CJ? Deixou a gente entrar. Não falou nada, mas deixou a gente entrar. Mano, os caras da Grove Street aí, velho. Nossa, a mansão Se liga na mansão ah, o cara tá... Ah, eu sou da família, mano, sou da família Podia ter vindo de camisa verde, né Sou da família do CJ Nossa, galera Olha essa casa Olha o tamanho do piscinão Malandro Dá pra ver tudo ali em cima, mano Olha isso Ih, caramba, tem umas. Olha lá as minas lá. Subi aqui, subi aqui. Peraí. Vou pegar o um sniper aqui, peraí. Olha quem tá ali, mano. Tá cheio de. Caraca, essas, essas paradas eu não pode mostrar muito no YouTube, não, mano. Vocês viram quem é, cara? Caraca, galera. Guarda essa arma, caramba. Mano, não vou, não vou incomodar não, mano. Não vou incomodar não. Vou entrar aqui. Os caras deixaram eu entrar. Olha a mansão, moleque. Caraca, o homem tá montado na grana, cara. Não vou incomodar ele não, galera. Caraca, velho. Deixa ele lá, mano. Tá com... <risos> o cara tá com três minas lá, mano. Dá pra subir aqui? Dá. Não vou incomodar, não. Só vou subir aqui e olhar um pouco. Mano, mesa de sinuca. Olha os barcos passando ali na frente. Lugar show, mano. Será que é aqui que ele tá? Peraí, peraí, peraí. Aqui é o banheiro, aqui é o banheiro. Deve ser aqui, galera. Não, não, não, não, não, não. Deixa ele ali, deixa ele ali, velho. Deixa ele ali, deixa ele ali. Incomodar não, mano. Depois a gente troca uma ideia. Seguinte, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Desbilhotar. Vamos ver se é o CJ mesmo. Vamos ver se é o CJ mesmo. Nossa, tem um bagulho na frente. Caraca, é o homem, mano. É o CJ, não é? Caraca, as minas dançando pra ele ali, velho. É o CJ, velho. Tenho certeza. Ah lá, mano. É o CJ, velho. Será que do outro lado eu consigo ver melhor, mano? Dura que ficar com esses rifles aqui perto desses caras. Eu vou achar que eu tô querendo dar um tiro nele, né? Vamos subir aqui. Caraca, é homem, mano. Olha as vidas dançando ali, velho. <risos> Galera, olha só a mansão, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Com iate tudo, cara. Pouso para helicóptero, né? Porque morar num lugar desse que precisa. Bom, eu não vou incomodar o CJ. Tá com as garotas lá. E é isso, galera. Bom, isso aqui é um vídeo criado por mim. Espero que vocês tenham gostado. Todos nós gostaríamos muito que o CJ realmente estivesse no GTA V. Muita gente procurou desde o lançamento do, do GTA V. É, encontrar ele, easter eggs, etc. Muitas coisas. Esperamos que, vo, vo, que ele volte aí no, no novo GTA, beleza? Não esquece de comentar. Se inscrever. E curtir. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.